Ok Se você insistiu em ouvir Yeah Primeiramente foca no depoimento Sou nos poucos dessas áreas que pisou no meio do eixo As padrecinha não faz parte do meu público Porque pensa que eu sou cara atolado em paranoia A minha mulher já cogitou que eu me jogasse pra esse pivy. Se vira logo cuspindo umas merda Eu tenho pouca tolerância pra viver contradizendo minhas ideias como um contador de histórias Eu já pensei em fazer funk, trap, rock No final eu sempre sempre o rape-hop Link mostra tudo, só conduzo pros Spotify Deixa em choque, meu melhor amigo sou um turbante Minha mãezinha é pedagoga, meu pai militante Tem um surja na internet que me acusa de copiar o Eminem Fora se eu tenho, sou com Esse ano eu fiz bodas de sonho com rap é. Tão engraçado me sinto um estranho nos palcos noitada. É se palcar errado as idolatria da cena perseguem quem nada é no caso, os deuses do limpo tão ficando brabo. no seu pouco caso pula no pentágono, contato com a braga dos que para levar todo bandido pagado pra cantar puta que embarca pra puta que nos pariu se não coloca o capacete o mar vermelho se abriu laboratório é quase no pulo no laboratório já e pulo verso chulo contra é inércio do lusório filosóficos amigo imaginário não transformo quase fixo de personalidade Mulas nocturno, Por ser independente na carente que cimenta na minha versatilidade a essência da minha vida é dedicada pra essas linhas Boto o coração na rinha, minha coroa é minha rainha Vou fazer tudo que eu posso pra levar lá pra Veneza Se quer guerra, fique ser esse planeta se desabe Caneta quente que te assassina, mentalidade que te envenena É o flow marreta que faz afirma, Calas ideias de alma pequena É o puro suco da poesia, eu faço arte tem quem não aguenta Preferem eles falar das notas que não carregam nas suas carteiras é mais ou menos uma parte do meu portfólio, tá? Eu espero que vocês gostem e avaliem de maneira racional, né? Ah, uh, me sinto apto pra tá no topo. Eu tenho um ímpeto no texto, repare na minha caneta. Não guarde na sua cabeça o um nome todo determinado. Faz justo que proclama com postura de um poeta. Tipo Fernando Pessoa, com a drama da boa, tem vários papéis. Pra cada sílaba, dita da goela, do raio, tem vários abéis. Primeiro, Kyper, avisa em Saturno, vocês podem chamar de senhor dos anéis. Quando cozinho no estúdio, martelo no Mike, reduz decibéis. No trago, só se for cagada, do lado detesto cerveja. eu pra perceber que eu sou careta igual o diabo. Não entrei no rap pra querer fazer uma média. Depois que eu ouvi o meu feat com o Fábio Braza, vi que é muito bem mais leve. Tira onda com comédia. Não faço mais o que faz Ela mexeu o ramo. Não sou mais irmão de quem mora na ponteia. Não vou pagar pau pra cara que se faz de brabo desconhece que humildade mente feio pra plateia. Primeiramente, nossa chacina, sinceridade causou gagrena. Malabarista do submundo. Ganhei a alma da minha morena. Se tenta sorte com a minha família, eu viro cara que te atormenta. Vai ter pimenta e e de Zé Pilitra.